Olá, tudo bem? Eu estou aqui em Madrid, na Espanha. E a primeira coisa que eu fiquei, assim, muito surpreso na cidade, foi o aeroporto. O aeroporto realmente ele é surpreendente. Ele é futurista, ele é moderno, né? Eu logo imaginei que Madrid também fosse uma cidade com arquitetura moderna, né? E na verdade eu fui surpreendido ao contrário. A cidade aqui realmente ela preserva muito o antigo, né? Então não existe prédios abandonados, existem prédios conservados existem prédios que estão reformando, né? E o interessante é que Madrid sabe muito bem conviver com o novo. Né? Então, por exemplo, a loja da Apple ela é localizada num ambiente extremamente clássico da cidade. Né? Então, ela, a, a Apple vive em harmonia aqui com com a arquitetura da, de, de Madrid. Né? Outra coisa interessante também existe um aplicativo do metrô que ele traça as rotas para você e te diz quais estações que você tem que pegar. Né? Isso é muito legal. Então eu aprendi aqui que é possível, né? a Madri me ensinou que é possível viver em harmonia, né? a parte antiga e a parte nova, a parte tecnológica. Né? Elas podem viver em harmonia e isso é muito melhor, tá legal? Então se você trabalha numa empresa, aquela empresa considerada conservadora ou seus gestores são conservadores, compartilhe esse vídeo com eles para eles poderem realmente ver que é possível conviver, né? conviver o, no, o antigo, o tradicional. O um novo, a tecnologia, aquilo que vai gerar produtividade, aquilo que vai gerar valor para a sua empresa. Tá legal, pessoal? Então, muito obrigado. Essa é minha dica aqui de Madrid. Um grande abraço a todos. Até mais.